Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bandana aqui, ó. Essa bandana linda, maravilhosa, bandana princesa. Nós vamos estar tá fazendo ela hoje no canal. Estamos fazendo as bandanas que a nossa querida aluna Débora Viana pediu pra gente, né? Essa é uma das bandanas que a gente desenvolveu pra ela. Olha só que linda que é.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 Então vamos lá fazer a nossa bandana princesa. É muito facinho e é muito lindinha. Vamos ao que a gente vai precisar. Vamos precisar de três meia pérolas, ok? Três meia pérolas para gente enfeitar a nossa bandana. Claro, se vocês quiserem colocar outro enfeite fica à vontade. Vamos precisar de lã, tá? Pra gente tá fazendo os nossos dois pompões. Fita de cetim, essa fininha aqui, pra gente tá colocando na nossa bandana. Caso você tenha uma mais grossinha, quiser colocar, beleza. Tamanho 3 a gente vai fazer, tá? Já vou aproveitar também e já vou tá fazendo pra nossa menininhas, as nossas menininhas lá da minha dentista, né? Da Taila, vou estar tá fazendo para as bulldogs dela. Então, já fiz uma, vou fazer outra e já vou fazer a palhaça dela também, tá? Então, aqui esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado. Esse molde aqui você vai cortar uma vez, tá? Mas dobra, dobrando ela duas vezes, tá? Como isso Sheila? Assim, ó, tá? Uma vez você dobra no meio, outra vez você dobra no meio aqui. Então você vai cortar ela assim, tá? OK? Eu tô usando textoline aqui, tá? Nesse molde, nesse molde. Aqui eu vou estar tá usando cetim e organza, mas você pode estar tá usando tule, pode estar tá usando uma renda, tá bom? Então vamos lá. Esse molde aqui é um só, tá? Aqui parece que ele tá maior, mas não tá, tá, gente? Tá do tamanho certinho aqui, tá? Então, o branco, que é o cetim, você vai cortar uma vez, dobrado duas vezes, tá? É o mesmo esquema, como o cetim escorrega, parece que tá maior, mas não tá. O mesmo esquema desse aqui, você vai cortar no branco aqui, tá? E a, e a organza aqui, por ser organza, ela franze mais, você vai cortar... O mesmo molde, mas ao invés de duas vezes, que é o que você vai cortar no branco, você vai cortar ela três vezes. Como isso, Sheila? Aqui, ó. Você vai dobrar ela no tamanho do molde aqui, né? Uma vez. Aqui. Outra vez aqui. Tá? Aqui vai dar o tamanho do molde, tá? Tá? Claro que é hora de cortar, você mede bem, tá? E outra vez aqui, tá? Dá três vezes dobrado. Isso para não fazer um molde grandão demais, que vai muito muita folha para vocês, né? Então, é esse os materiais que a gente vai usar para a gente fazer essa nossa bandaninha princesa. É uma bandana linda, você pode vender muito bem ela, tá? É um acessório maravilhoso. Agora, pro verão, gente, isso vende demais. Bandana é o que mais vende agora pro verão, tá bom? E quanto mais bonitinha, mais lindinha, mais mimosinha, mais o povo se agrada, tá bom? Até os que não gostam de usar roupa sempre vão estar tá usando a bandana, um lacinho. Então, é uma boa pedida aí pra vocês, tá bom? Então, vamos começar? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai na overlock, dar uma limpeza na nossa organza, tá? Vamos passar uma costura aqui, dando uma limpeza na organza. Se você não tem overlock, você pode fazer na zigue-zague, tá? A gente também vai pegar esse nosso cetim branco. O que a gente vai fazer com o cetim? Deixa eu mostrar pra vocês. O cetim, a gente vai franzir ele aqui, tá? Vai dobrar ele aqui no meio e vai franzir ele aqui, tá? Duplo, Ok? A organza, a gente vai dar uma limpada, vai limpar, passar uma costura de overlock aqui na bainha. E aqui, a gente vai franzir, ok? Então, eu vou no overlock e já volto pra mostrar pra vocês, ok? Então, tá aqui, ó, a gente faz bastante preguinhas, tá? A gente vai fazendo, franzindo e fazendo preguinhas, tá? Pra ficar bem franzidinha. Quanto mais franzida... Pra ela ficar bem franzidinha, tá? Quanto mais franzida, mais bonitinha fica, tá bom? Aí, aqui, a gente vai pegar agora esse molde aqui. Vamos pegar o branco, tá? Vamos pregar esse babadinho branco aqui, tá? Corta o excesso Aqui o branco pregado A gente vai pegar o rosa, né? Ou a cor que você estiver fazendo aí E vai pregar aqui, ó Em cima do branco, Tá? Assim, a gente deixa tudo pra dentro, tudo pra cima, assim, e vai pegar a outra parte e pregar aqui em cima desse, tá? Vou pegar a pontinha aqui, uma pontinha aqui, se você quiser alfinetar melhor ainda, tá? E vamos colocando os babados pra dentro. Colocando nosso nosso forro aqui. tiramos Ficou assim. Agora vamos pegar a nossa fitinha aqui, cetim. E vamos passar essa fita aqui, ó. Tá? Aqui vamos passar uma costura de segurança. Assim. Ah, Agora vamos pegar o nosso outro molde. Agora vamos pegar esse molde aqui. Achar o meio aqui, fazer um pique. Achar o meio da nossa bandana aqui também. Achar o meio aqui, fazer um pique. Pique com pique. Aqui. Pique aqui, pique aqui. Esse direito aqui, direito aqui. Pique com pique, vamos colocar um alfinete aqui para não sair do lugar. E vamos passar uma costura aqui. Passamos a costura agora aqui. Se você quiser passar no ferro, passar, você passa aqui, tá? Certinho, tá? A gente vai fazer a bainha aqui, desse lado, ok? E desse lado também. Pra dar acabamento. E aqui, virado pra cima, a gente vai dobrar uma vez aqui. Se você quiser passar, você pode passar, tá? Dobrar uma vez aqui e dobrar aqui, ó, pra cima da nossa bandana aqui, tá? E vamos fazendo esse movimento até... Pegamos aqui, pegamos aqui e dobramos no meio, ok? vamos começar aqui dobra pra cima dobra aqui e abraça aqui bem aqui se você passar vai ficar mais fácil você pode tá passando um viés aqui, tá? tá? Pode pegar e vir direto com o viés, mas assim também não tem erro. Também é uma peça, é um pedido. Está incluído nas bandanas da Débora Viana, tá? Ó. Ficou assim, ok? Agora vamos fazer os nossos pompons. Pompons, né? Aqui. Eu uso meus dedos mesmo, os quatro dedos, né? Então eu faço assim. Eu... Vinte vezes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte vezes. Eu corto aqui e corto um pedaço pra mim amarrar. Aqui no meio, eu passo um nozinho como depois eu vou querer desfiar esse aqui para ele não se mexer o que que eu faço ainda lei do nozinho eu passo uma costura aqui pronto e continuo amarrando aqui Então, tá aqui. Agora, eu corto. Pego um, uma escova... Eu pego a minha escova aqui, que eu tenho aqui já pra isso, e passo aqui, ó. Depois de desfiado ali, eu ajeito bem aqui, aparo bem. Assim, agora vou fazer mais um. Ficou assim os nossos dois pompões. Agora vamos pegar um pedaço da nossa fita aqui. Eu passo uma costura, tá? Pego aqui o meio e passo uma costura, mas vocês podem colar, né? Aqui, um pronto. Vamos colocar o outro aqui também. Colocado os pompons dos dois lados, a gente vai agora fazer um laço. Laço normal, tá, gente? Não tem segredo para fazer o um laço, acho que todo mundo sabe fazer um laço, né? Fez o lacinho, vamos achar o meio aqui da nossa bandana, frisar bem o meio aqui, tá? Marcamos aqui, onde é o meio, que é o meio, vamos pegar o nosso laço e vamos pregar aqui, ok? Assim como eu tô fazendo aqui, tá? Procura deixar aqui o laço do mesmo tamanho de um lado pro outro. E vamos passar uma costura aqui. Agora, aqui a gente vai colocar as nossas pérolas, tá? E já acabamos a nossa peça. mais simples e impossível, né, gente? Ficou assim a nossa bandana que você amarra no pescoço do bebezinho. ficou assim nossa bandana ó, gente olha só que linda que ficou aqui tem outra olha só que charme é um para dar de presente nem né? agora olha só que lindas que ficaram as nossas bandanas, olha só. Ó. Então, rapidinho você faz um monte, tá? Ó. Consegue fazer produção dela rapidinho. Olha essa amarela que linda que ficou. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, Deixe aquele joinha aí para gente, compartilhe os nossos vídeos, ok? E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se chegou aqui por acaso, gostou desse vídeo? Então, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações, tá bom, gente? Então, é isso por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Débora Viana, essa é mais uma para você, tá bom? Então. Beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau, até a próxima Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então vamos fazer acessório, vamos fazer bandanas, vamos fazer roupas Vamos fazer muitas peças pet, tá bom, gente? Porque esse mercado é o que mais cresce no Brasil e no mundo Tá bom, meus amores? Então beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau, até a próxima Eu amo vocês Beijos, tchau, Fique com Deus, tchau